Curirinho, por favor, leve pra ele Cala a boca, Trunks Hã? Hã? Hã? Estou vendo que você não entende o orgulho de um guerreiro saiyajin puro Mas a ver esse infeliz do Kakaroto ganhar com tanta facilidade, eu preferiria a morte Neste momento, ele não está lutando para salvar a Terra e esses humanos de idiotas! E não se esqueça disso! Sim, mas se nós não fizermos nada, então... Ele vai ficar bem machucado. Isso sem dúvida. É só ver ele que eu fico furioso! Desta vez eu me dediquei muito no treinamento, mas não consegui superar as habilidades de Kakaroto. O miserável é um gênio! Os poderes de céu estão muito maiores do que os de Kakaroto. Ele poderia destruir a terra num piscar de olhos. Mas então o que podemos fazer, papai? Nós vamos ficar de braços cruzados... Lembra do que eu disse uma vez? O mais provável é que ele tenha algum plano para surpreender Cell. Sim, mas. Fala, Só nos resta esperar. Larga ela! <risos> Why <laughs> <laughs>